Oi pessoal, no dia de hoje a gente vai montar um labirinto Mas, caso o seu personagem que está se movimentando no labirinto Encoste no labirinto, você volta para o início do jogo Então antes de mais nada, escolha seu labirinto, eu escolhi o meu Escolha é, um ator para ficar aqui no final Eu escolhi um pandinha, que é o sinal de que você chegou até o final Pode ser um quadrado, pode ser uma palavra assim Pode ser o que você quiser E o ator que vai um, se movimentar no labirinto, eu escolhi a maçã Beleza? Então, agora lá em eventos, quando eu clicar, eu vou estar sempre numa posição. Vou em movimento e eu vou para uma posição X que eu já tinha identificado qual era: 221 menos 51. Então, ele vai sempre começar dali, do início do meu labirinto. Então, vamos lá em controle: sempre. E agora a gente vai começar a. Colocar as ordens das teclas, né? Então, vamos pegar o sim, então, aqui. Esse sim, então, a gente vai lá em sensores e se for uma tecla pressionada, qual tecla? Para cima, eu vou lá em movimento e vou adicionar a Y. Então, nós temos o eixo X e Y, certo? Se for uma tecla para cima, ele vai subir. Então, vou adicionar 2. Vou copiar desse aqui mesmo. Se for uma seta para baixo, eu vou retirar 2. Aqui a gente vai copiar, mas a gente vai mudar algumas coisas. Então, seta para a direita... A gente não vai adicionar a Y, a gente vai adicionar a X. Então, adicione 2 a X. Beleza? E a gente vai fazer novamente a mesma coisa, só que agora para a esquerda. Seta para a esquerda, a gente não vai adicionar a Y, a gente vai adicionar a x, e aí aqui a gente vai colocar menos 2, beleza? Isso aqui a gente já pode colocar lá dentro do sempre. E agora a gente vai fazer dois controles, que é o se a gente tocar no labirinto, o que, que acontece, e se a gente tocar no panda, o que, que acontece. em um controle, se então sensores... Tocando em, e aí aqui se eu colocar, vou colocar o labirinto, labirinto primeiro, labirinto, o que que vai acontecer? Eu vou, eu quero que eu toque uma música, eu quero que toque de perder luz, e eu quero que ele vá para a minha posição inicial. Vou copiar esse aqui. Vou copiar isso aqui. E se eu tocar no meu panda, alterar, eu vou tocar que eu ganhei. E também vou voltar para a posição inicial. Vou copiar esse aqui, porque eles são bem parecidos. Então, eu vou mudar aqui só. Se eu tocar no meu pandinha, eu toco a música de ganhar. E eu também quero que volte para a posição inicial. E aí eu posso colocar ali também dentro da caixinha Si. Então, vamos testar como é que funciona. Iniciei aqui. Andando. De um lado para o outro, para cima e para baixo. Agora, se eu encostar no labirinto, ele volta para o início do meu labirinto e eu consigo ouvir a música de Perdeu. E agora, se eu encosto no meu panda, eu ouço a musiquinha de ganhou e volto para o final. Então, até o próximo tutorial, pessoal, e fiquem ligados nas nossas redes sociais. Até já!